Há 5 horas atrás aí, que o Beta vai estar tá disponível no Discord do, do Soccer Manager, galera. Eu vou estar tá traduzindo aqui para vocês verem mais ou menos do que se trata o Twitter né, deles aí. Eles disseram assim, o SM22 Beta estará disponível nas próximas semanas. O acesso exclusivo estará disponível através do nosso servidor do Discord. Entre, aqui está o link, galera. Aqui tá o link aqui pra você ir direto pro Discord do, do Soccer Manager aí, galera. Ou seja, a beta vai estar tá disponibilizada lá no Discord do, do jogo, beleza? Eu vou tá abrindo aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Soccer Manager 22, Discord tá aqui dizendo, ó. beta estará disponível nas próximas semanas. Acesso exclusivo estará disponível através do nosso servidor do Discord. Entre. Tá aqui o link, né? Eu vou tá deixando o link disponível pra vocês aí na descrição pra quem quiser tá tá acessando o Discord do, do Soccer Manager aí. Beleza, galera? Para você estar adquirindo o beta aí, né? Vamos ficar de olho aí, mano. beta vai ser disponível aí para geral aqui, aqui tem algumas algumas perguntas aqui, né? Algumas respostas aqui. Você ainda vai colocar a Conference League da Europa? Eles vão finalmente formar ligas africanas? Ó, isso aqui é interessante, hein, galera? Essas perguntas aqui, ó. Aqui é quando você está Entendi mais ou menos essa pergunta, mas tudo bem. Tá aí, galera. Esse aí foi o vídeo para trazer para vocês aí mais notícias aí do Soccer Manager 22 aí, galera. Lembrando, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês estar entrando diretamente no Discord aí do Soccer Manager 2022. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu, muito obrigado e fui.